Cumprimento a todos com boa noite. Boa noite, gente. Boa boa noite. Noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu agredi esse microfone. É o Misael Obrigado, Misael. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos dando de estar aqui com vocês. Eu saí ontem, cedo da minha casa, às 8h15 da manhã. Lá já estávamos ali na cidade de Palmeiras de Goiás, numa região uma reunião ali com todas as cidades aqui da região. Logo mais nós fomos para São Luís. Outras reuniões, assinatura ali, impostão de comissões né, provisórias, é, muitas filiações, reuniões com depois nós fomos para a cidade de Corá, mesma coisa. Depois Palestina de Goiás. Nós passamos por Caiapônia Depois Piraias E agora estamos aqui com vocês E nossa caravana é grande época, não é pouca é muita gente A parte já voltou E graças a Deus Sem nenhum incidente, sem nenhum problema Então isso aí Nós temos que agradecer a Deus mesmo né, Por estar nos acompanhando Nos abençoando E agora essa reunião maravilhosa aqui né, é, Com vocês, revendo é, muitos amigos companheiros, é, pessoas que nos acolheram aqui quando nós chegamos aqui na cidade de Barra do Garças, aqui do lado, quando eu cheguei aos 10 anos de idade. E antes de começar aqui, meus cumprimentos. Eu tenho aqui muitas pessoas para cumprimentar e eu gosto de falar o nome de cada um, porque eu saí para fazer isso, é reunião de trabalho. E eu quero falar olhando, cumprimentar olhando no rosto de cada um. Embora já tenha sido apresentado, mas foi muito rápido essa apresentação. Mas eu queria aqui antes de tudo fazer um agradecimento a uma pessoa que está aqui, que nos recebeu, ele, a família dele, os irmãos. Quando nós saímos da nossa cidade de Emporá, com muita dificuldade, meus pais com cinco filhos pequenos para cuidar, eu tinha dez anos de idade, e nós viemos para Barra do Garça tentar a vida em Barra do Garça naquela época. Energia era de motor asfalto não tinha, ali em frente ao Hotel Presidente, ali era, era areia pura, né, era, areia pura ali, e nós tivemos pessoas que nos recebeu, que foi carinhosas conosco, que nos ajudou, e eu sei que nos momentos difíceis que meu pai passava, ele recorria, recorria a essas pessoas, eu estou falando aqui do Lácio Cipriano de Carvalho, do irmão Deus de Arroz. Amigo que hoje está conosco, Deus né? Deus já o levou, mas o irmão também, o irmão mãe. São pessoas que, eu sei que as dificuldades, embora lá, muito pequeno ainda, mas eu via meu pai quando tinha ali aquelas dificuldades, até mesmo com medo dentro de casa, recorria a vocês, era dinheiro emprestado, era ajuda para isso, ajuda para aquilo. Então, eu quero fazer aqui esse reconhecimento, lá. porque muitas das vezes as pessoas esquecem o passado, as dificuldades que teve na vida. E tem até vergonha de dizer do seu passado, das dificuldades que passou, da né? cidade de coragem, como Cumo as pessoas que nos ajudaram, ajudaram a nossa família, aqui em Barra do Garça, Sendo os amigos de infância, os companheiros de escola, as companheiras de escola, né? Aqui está o Everton, que foi companheiro meu de vender salgado aí na, nas escolas, né? nas construções, ele é um pouco mais novo do que eu, acho que há é quatro anos, né? Everton? se eu não me engano, é o Negrinho, que é o pai dele, está aqui com a Rosinha, a Rosinha teve que ir embora, nos também. Tá bem, mas são pessoas que, que nos receberam, aqui o, o Lorival, que é um advogado é, respeitadíssimo, então é muito importante para mim, para mim eu sinto em casa aqui, chegar embora, sair daqui de Barra do Garça, aqui de, nessa região de Arragaça, porque não tem como falar Barra do Garça, que com Arragaça no meio. E a gente morava em Barra do Gaça, mas vinha pras praias aqui de, de Arragaça, né? Tomar banho nas praias e vinha aqui os bares aqui, na, na nossa adolescência. Então é muito bom, é gratificante a gente chegar aqui, encontrar tantas pessoas, amigos, pessoas que há mais de 30 anos a gente não via, né? Eu não sou tão velho não, eu tenho 50 anos de idade, só fiz agora, né? Mas é muito importante para nós. E ver aqui as palavras de carinho, de apoio, que tão tem sido... É, essa caminhada nossa pelo nosso Estado de Goiás tem sido muito gratificante. E especialmente quando eu chego no Oeste Coelho, né, em todas as cidades, não é só pelos parentes, os amigos, não. A gente tem parentes para todos quanto é, quanto é lá desse Estado, né? No Oeste Coelho, é muito. Então, lá, meus agradecimentos, só Deus para me recompensar você, a sua família, a tudo que você... É, Complementar aqui o nosso presidente, o Patrick Medeiros, é o presidente aqui do PSB aqui de Aragás. Cadê o Patrick? Está sentado ali. Eu estava organizando, ajudando a organizar, fiquei preocupado. Né? Dar as boas-vindas dele ao partido, a ele, a toda a comissão, aqueles que é, filiaram do partido, aqueles que estão vivos para filiar o partido do PSB. Ao meu amigo, companheiro, prefeito, de senador Caneiro, Misael Oliveira companheiro governo de primeira hora, quando eu assumi a prefeitura de senador Canedo, aliás, logo após a eleição em 2004, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, eu não entendia nada de administração pública, a primeira ação que fizeram contra mim, que nós ganhamos ali, em senador Canedo, um grupo muito forte que tinha ali, coordenado pelo governo atual do estado de Goiás, que está aí é o mesmo que estava em 2004, né, e, e ali fizeram a armação e tiraram praticamente os recursos da cidade, e na época foi quando eu conheci Israel, que foi ali como deputado, que defendeu e nos socorreu num momento tão difícil que a gente passava ali, porque não tinha que dinheiro nem para pagar a folha. Então, meus agradecimentos, Israel de Oliveira, ao Alexandre, Alejandro ou Alexandre, Alexandre? que é o nosso líder, presidente do PSB de Montes Claros, de... É Alexandre? Alexandre, né? Seja bem-vindo ao PSB, obrigado pelas suas palavras, né? você e toda a comissão, conte conosco, certo? Você está certo, liderança nova, né? tem que contribuir mesmo, tem que ajudar. O João Luiz, presidente do PSD de Cadê o João. obrigado pelas suas palavras, estivemos aqui outras vezes, você sempre nos recebeu muito bem. Ulisses Carlos, presidente do PSD de Cadê o Luiz. obrigado, é, Ulisses, obrigado pela sua presença. É, o Eliseu... É, Marcioli, presidente do PSDC, está aqui, tá aqui presente, obrigado, Eliseu. Arthur Albuquerque, presidente do PN, obrigado pelas suas palavras também, que carinho. Ex-vereador Roberto Galvão, é, presidente do PSB, vice-presidente do PSB de está aqui conosco também Candeiro. Tá, obrigado pela presença e pelo carinho e pela ajuda. É, o Dr. Franco, representante da Prefeita Divina da, do Montal do Araguaia. Né, um excelente orador, né? Doutor, então, ficar mais um perto aí, né, é, que muito. Ele, Lourival, Lato, tem que aprender muito. Ei, Lorival, tem que aprender muito com vocês. Né, e pegar aí essas ideias que vocês têm para a nossa elaboração é assim, do nosso plano de governo do estado de Goiás. Né. É, doutor. Aliás, os vereadores, Celso Barros, do PTE, que é presidente da Câmara, já saiu. Agradeço ao presidente, a todos os vereadores que estão nos cedendo aqui o espaço. A todos vocês, muito obrigado mesmo. Marcinho Volca, do PPS, obrigado aqui pela presença. Mas, é, do Ciro Figueiredo, do PDT, é, que é o Duda, obrigado pelas palavras de carinho também. Tá? Flávia, sempre que a gente sai, fala, Flávia, tem condições de ir, Eu, senão não tem a Brasília, né? Tá um abraço para o meu pessoal lá, então estou entregando como para do Jorge, né? um abraço para vocês é, Regina Serra do PSC a né? nossa vereadora, obrigado pelas suas palavras de carinho, né? Walter Poeira do PNP, obrigado Walter pelas suas palavras aí também é, Maim PC do B. obrigado Maim pela sua presença aqui, viu é, as lideranças aqui é, o Biratã, querido, presidente da SEAB, do CDE. É o que Só com a mão aí. É? Obrigado pela presença. Joel Góes, representando PSB, Barra do Garças. Obrigado, Joel, por você estar aqui conosco. Eu tenho que aprender com você também, porque eu estou chegando agora. Você já está há mais tempo. É? É, Ex-Vereador Lázaro Cipriano, já cumprimentei. Obrigado pela presença. Lorival Damato da mesma forma. Meus cumprimentos. Obrigado pelas palavras, Lorival. Ailton Rocha, ex vereador de Barco Garças. Cadê o Ailton? Saiu. junta ali. Saiu? Oi, oh, Ailton. Seja bem-vindo. É, Kátia, líder comunitária do Jardim dos Palmeiros. Cadê a Kátia? Esse é meu, muito bem, já saiu, a Kátia. Está lá de fora. É, líder comunitária. me falou um pouco do trabalho dela. Muito interessante, viu, gente? Compensa ajudar essa moça. É, eu quero cumprimentar aqui o Everton. É, você, seu pai, dispensa comentários, né? Deus abençoe você, toda a sua família, seus filhos, sua filha, formou, tá? É, a bem, graças a Deus, né? O Cláudio secretário-geral do PSB de Alagastro, está aqui presente, obrigado, Cláudio. O Fred, amigo de Barra do gasto que está ali presente, que é o pai. É, Hilton, Hiltones, ex-candidato a vereador do DEM. Obrigado pela presença. Os companheiros do DEM que estão tá aqui também, é, sempre que dá... Eu mais o Ronaldo Caiado, nós, quando dá para conciliar as agendas, a gente faz as reuniões juntos, em conjunto. Mas hoje, meio de semana é muito difícil. Mas um abraço, Ronaldo, mandou a todos vocês. Né? Então, um grande abraço aí, todos transmitindo aí o, o, o abraço do Ronaldo Caiado que é o nosso amigo está conosco no projeto. O pessoal da imprensa que está aqui presente. É, questão de Saúde Notícia, Antônio Carlos da Rádio Luanã, Rede TV, TV Cidade, TV Serra Azul, é, Bosquinho, fotógrafo, está aqui presente, Silvio, fotógrafo, Neiva Guimarães, Jornal, Disque, Informações, é, Neton, Neton Site, Síntese Araguaia, é isso? É? mais alguém que eu fiquei sem cumprimentar? Presidentes, vocês os vereadores? É, secretário do Meio Ambiente, como é nome? Secretário do Prefeito. Representando o Prefeito. Está aqui conosco, está aqui na frente, sentado aqui. Dá uma cadeira aí para ele, uma cor Representando o Prefeito é, da cidade. Como é que é o nome? Barra do Garças. Barra do Garças. Parabéns, Solas, do Prefeito de Barra do Garças é filho do nosso saudoso Guilmar Pedro, não é isso? Né, é companheiro de infância também, conheço bastante, né, quer dizer, não lembra mais de mim, a gente acho que tem muito tempo que não se vê, seja bem-vindo. Mas gente, olha, eu quero cumprimentar o Vanderlei, esse rapaz, gente, esse rapaz aí com a esposa dele, a Maria, eles moram aqui no Pontal, Pontal do Paraguai, é companheiro de peça de muitos anos, mas ele gosta de pescar tanto Que ele saiu de Goiânia E ele veio morar Entre dois rios Eu então, fui visitá-lo aqui alguns anos atrás Quando ele mudou E ele fez uma tá numa casa E da casa dele joga a isca né, O horizontal já dentro do rio do Tanto que ele gosta de pescar né? Mas é um grande amigo E companheiro tá aí, Trabalhador, um excelente mecânico não é, Ainda está na profissão? Então vocês podem precisar de um consertar trator, caminhão, né? tudo esse rapaz aí é excelente. Bem, gente, eu vou ser errado aqui das palavras, já são nove horas, mas eu tenho que vir aqui deixar o recado. Ainda mais que nós estamos nessas reuniões de trabalho, percorrendo todo o estado de Goiás, estou há quatro meses aí no partido. Tive o convite para o Eduardo Campos para vir assumir o partido, já nessa pré-candidatura, trabalhar para oficializar essa candidatura em 2014, e é o que eu estou fazendo. Mas ele fez a recomendação para mim: ele disse, Vanderlan, você tem que valorizar os companheiros que estão no partido, mas também procurar novas lideranças para vir para o partido pessoas que estão aí, que nunca participou às vezes de uma eleição, mas tem aquela vontade de ajudar, de participar, às vezes nem colocar seu nome como candidato, mas fazer parte de um projeto. Eu vi aqui um orador que me antecedeu falando da capacidade do Eduardo Campos, quero falar um pouquinho do nosso presidente, porque ele é candidatíssimo a presidente da República. Isso eu posso falar para vocês, embora ele Falou ainda que é pré-candidato, mas eu estou autorizado. Conversa que eu tive com o Eduardo esses dias atrás, falou, Vanessa, nós não temos plano B no PSB para tá, presidente, nós temos plano A. E o nosso plano A é Eduardo Campos, candidato a presidente da República. E eu quero falar uma coisa para vocês sobre ele, e conheço muito bem, porque nós estamos com investimento lá em Pernambuco. Interessante que quando começamos a conversa com o Eduardo sobre os investimentos, eu pensei quando chegasse com ele com seus secretários que ele ia dizer eu quero que você leve a sua fábrica lá a cidade tal porque lá tem um, um companheiro que é do meu partido não vá para onde tem adversário não pelo contrário me surpreendeu muito quando ele disse Olha, Vandela, se você quiser estar aqui na região metropolitana de Recife aqui eu não posso te dar muito incentivo não e outra coisa Volta até onde um obra Mas lá no Acreche, Nós estamos desenvolvendo, levando indústria Para o Acreste Aquela região mais pobre, mais difícil Lá eu vou te arrumar terreno Eu vou te arrumar ali o asfalto na fábrica, Fazer terraplanagem E lá o incentivo fiscal é diferenciado Em 2010 No nosso plano de governo Lá Vereadores, vereadoras Que estão aqui presente, liderança. Quando vocês, se vocês foram orar, para tá lá, incentivo fiscal diferenciado, que era é um projeto nosso, que eu fui conferir e de perto funcionando em Pernambuco. E ali eu disse, que, qual a cidade? Ele falou, qualquer uma, você pode escolher. E ali nós decidimos ficar em Carualu, sem interferência nenhuma política para escolher em qual cidade vai. O que a gente está vendo hoje no estado de Goiás ao longo de um tempo é que alguns municípios hoje falta mão de obra e outros municípios não tem condições de crescer porque não há investimento, não há aquela gestão que o governador com a caneta na mão vocês podem ter certeza que ele desenvolve a região ele leva ali o arranjo produtivos locais ou indústria para essas regiões eu lembro quando Vocês que moram nessa região, naquela época, nós falávamos de Goiás, quem morava em Barra do Garça falava de Goiás, pensando que agora era um estado desenvolvido com relação a Mato Grosso. O que virou Mato Grosso hoje, ultrapassou Goiás em muitos aspectos, é respeitado, e a região, principalmente essa aqui, a região forestal, há 40 anos atrás quando nós saímos de Porá eu, meu pai acompanhava ele e lá nós, ele comprava porco naquela região, galinha, frango nós íamos vender aqui na feira em Barra do Garças. parecia que naquela época tinha mais desenvolvimento do que hoje essa região ela representou há 20 anos atrás um tempo atrás ela colaborava, era o terceiro do PIB de Goiânia, hoje é o último é ou penúltimo, estou Enquanto nós não olharmos a questão do desenvolvimento do nosso Estado por igual, olhar essa região, olhar o Nordeste Goiano, olhar o Norte Goiano com os mesmos olhos, vai ficar essa desigualdade. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, de todos vocês. Esses dias nós estávamos em Valparaíso de Goiás, uma grande reunião, a prefeita presente lá, a prefeita do PT, uma professora muito simpática, e várias lideranças políticas e ali todos usavam a palavra e todos reclamavam, todos reclamavam, região do entorno de Brasília super abandonada e todos os aspectos que vocês pensaram, lá lembra muito a senador Canedo que eu recebi em 2005, povo com autoestima em baixa, tudo, os piores condições as cidades parecem que estão abandonadas. E todos ali só reclamando, falando o descarro, isso e aquilo. Mas, gente, ali só tinha líderes e formadores de opinião. Como é que faz para mudar essa realidade, gente? Se não houver a união, se todos não forem realmente partidos de batalha, porque é uma guerra. Não vai vocês pensar que, que não é uma guerra, porque é. Porque na época de eleição acontece o que está acontecendo agora no estado de Goiás. O poder econômico chega... Os nossos candidatos a deputado estadual e federal tá estão tá tendo que filiar as escondidas. Porque quando são descobertos, acontece o que aconteceu com isso da Silveira Linha Anápolis, que era do DEM, foi candidata a prefeito Linha Nápos e agora a candidata a deputado estadual pelo DEM, ameaça em cima das empresas dele, tirar a FCO, cancelar o FCO, cancelar os incentivos fiscais, se ele não filiasse o PSDB, e ele teve que filiar do PSDB agora nós vamos baixar nossas cabeças nós vamos ficar só reclamando um dia a população do senador canelo falou assim, basta, chega uma cidade rica como o senador canelo não tinha entrada, não tinha saída cartão postal da cidade, era no um lixão na entrada da cidade e eles resolveram dar um basta não tinha um prédio público que prestasse Cidade bunda, suja. Deu basta. Graças a Deus. Eu e mais quatro mil colaboradores. Não foi sozinho não, gente. O prefeito sozinho, não faz nada. É equipe. Transformou aquela cidade. Por de cabeça erguida. Tá aqui o prefeito Israel que está lá coordenando a cidade. A cidade foi planejada em 2005, senhoras e senhores, para até 2025 Lá a água municipal, está faltando água praticamente em toda a região aí do Brasil, da saiu água de ministro. Senador Caneiro, está sobrando água. Esportamento sanitário está sendo feito em toda a cidade, já foi planejado até 2025 a é Mundo As avenidas foram projetadas para receber uma população até 2025 de 250 mil habitantes. Quando eu falava isso em 2005, do planejamento, quase chegar em 2012, com 100 mil habitantes, as pessoas riam porque não tinha 50 mil habitantes e ultrapassou 100 mil habitantes. será é uma E vai chegar em 2025 entre 220 a 250 mil habitantes. O que nós somos no Estado aí é o um Estado sem gestão, sem planejamento, que só trabalha o hoje pensando em votos, foi falado aqui na selva, a situação da selva é muito mais crítica do que vocês estão sabendo. Não tem investimento, não tem recurso. E o pior, não sabe com quem está e quem está mandando. Isso é o pior. Muitas indústrias, e se eu falo com propriedade, muitas indústrias estão deixando de ligar motores, novas linhas de produção, ou estão indo embora, ou estão tirando seus investimentos daqui porque não tem energia. Tem muitas regiões do nosso estado que produtores estão aí com pivô central e não tem como ligar os pivô central para gerar emprego e renda. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, se vocês sabem. O ano passado, somente o lucro líquido de Cachoeira Dourada foi quase 400 milhões de reais. Em um único governo se nós vamos fazer as contas aí, chegamos a um bilhão e meio em quatro anos. Porque o Governo do Estado foi buscar agora de empréstimo via BNDES. Um bilhão e meio para recuperar as estradas de Goiás. Se não tivesse saído esse empréstimo, o que, que seria de nós os goianos percorrendo as nossas estradas pelo Estado de Goiás? Então são essas coisas que eu não entendo. Como é que o um Estado, como Minas Gerais, que não vendeu suas usinas, que investiu na geração de, de energia, transmissão, estações... É um Estado que sobra energia, que investe na geração de emprego e renda. Eu falo isso de propriedade, mas também estamos construindo em patrocínio. E não vai pensar vocês, gente, que uma região, um município não vai desenvolver se não tiver ali a participação do governo do Estado. Vai ficar aí somente alguns municípios né? e os prefeitos hoje falo com propriedade, porque eu fui prefeito da cidade, fui presidente da associação de prefeitos na região metropolitana conheço a realidade do pequeno município, do médio e do grande porque lá fazia parte da capital Goiânia eu sei da realidade a concentração de riqueza que está hoje no governo federal os prefeitos andam de pires na mão entram às vezes, com boa vontade, mas não tem condições de fazer então nosso estado ele precisa realmente recuperar a autoestima dos goianos e, principalmente, na classe política. E tem político aí que está achando que essas manifestações, o que está acontecendo, não é com eles. Esses dias atrás teve um político dizendo que tinha vergonha de ser deputado federal, aí né? em Brasília, não sei se vocês viram. Um político chegar para falar isso, eu não entendo, por que ele não deixa o cargo? Qualquer um de vocês, vereadores aqui, a partir do momento que você tiver vergonha de ser vereador, você chega e entrega o cargo. Então, ó, tem alguma coisa errada. O um dia que a minha família, meus filhos, a minha esposa e eu tiver aqui no um ponto de dizer que tenho vergonha de ser político, pode ter certeza que eu vou estar fora. O um dia que eu tiver vergonha de dizer que sou empresário, que gera emprego e renda, eu estou fora, mas tem que tragar de mão. E eu tenho orgulho de dizer para vocês. eleição na cidade de Nazário Nazário teve a eleição agora o prefeito foi cassado e lá estava a disputa entre a candidata do PSDB com 69% o candidato do PMDB com 8% um apoiado pelo governo do estado outro pelo empresário muito rico que tem aí certo? E lá era dizendo eles que era a disputa já para 2014 entre um e o outro a eleição de 30 dias, saiu lá um, um candidato do Democratas, chegou lá conosco, um homem simples, um empresário lá que vende semente, pequeno empresário, e disse: Olha, ah, Vandel, eu não vim aqui com você, eu não me conhecia com você, para ver se você conversava com o Ronaldo também. O Ronaldo estava em Brasília, e eu quero sair candidato, os amigos lá estão dizendo que eu tenho chance. Falei: Você tem alguma pesquisa? A Dalcínio te falou: Tenho. E mostra aí, mostra que dois tinha 2% na pesquisa, nunca tinha participado De eleição. Mas a simplicidade dele, o jeito, a conversa que nós tivemos com ele, liguei para o Ronaldo, Ronaldo, esse rapaz é bem intencionado, ele tem condições. E ele saiu candidato no meio das manifestações que houve agora. Olha só, coisa interessante, gente. E tinha uma região Claudinatos, aquela de espírito quando vai para a Goiânia, a gente passa lá. Tem uns lanchos ali. Ali o a candidata lá estava dando três por um mesmo o nosso candidato. Três por um estava e ele crescendo, só que ela estava puxando. Eu liguei para o Ronaldo, Ronaldo, vamos fazer uma caminhada lá em Claudio de Nós precisamos levantar lá o nosso candidato. Ele falou, vai está tá, tá bravo? Ele falou, mas Vandelã será agora, nessas manifestações, como é que nós vamos ser recebidos? Eu disse, Ronaldo, você tem dois políticos do estado de Goiás que tem feito o dever de casa que pode andar de cabeça erguida, somos nós nós podemos andar não tem o que nos envergonhar não vamos para lá e voltar certo vamos para lá, fizemos a caminhada em Claudinatos, fez a pesquisa na quinta-feira nós fizemos a caminhada na sexta segunda-feira pesquisa de novo Nosso candidato subiu 17 pontos de quinta para segunda resultado gente o Adalcino ganhou as eleições lá em, na cidade de Nazaré. O candidato do PMDB, apoiado pelo Rei do Bife, teve, começou com oito terminou com três. O outro candidato, com 69%, com um cheque moradia, cheque reforma, bolsa disso, bolsa daquilo, perdeu a eleição. O Adalcino, homem mas falava com sinceridade. Quando ele pegava o microfone, aliás, no início ele nem sabia, né, o jeito pegar no, no microfone. Nem sabia, primeiro todo, coitado. Mas falava com sinceridade, do coração, o que ele ia fazer para resolver, né? Quem as eleições. Então é desse jeito, gente, que tem aqueles que estão achando que vai chegar no estado de Goiás, vai fazer comandos, que vai comprar a eleição, porque isso, porque aquilo. Isso não funciona, não. Não vai funcionar mais também, não. O dinheiro, ele ajuda na eleição, mas não é essencial, não se o candidato não tiver história, que o eleitor hoje, nas redes sociais, a juventude, está olhando a história do candidato. Como é que ele é como pai de família? Como é que ele é se foi padrão, Se foi empregado, para cá, cá, se exerceu o cargo público, o que, é que ele fez lá? Fez besteira? Está todo mundo de olho. Todo mundo de olho. Aquela senhora, aquele senhor, mais simples do bairro, mais pobre que nós temos lá em Senador Caneiro. Eu gosto de conversar com a ali, né, visão, nós tiramos os, os projetos mais premiados ali vem dessas pessoas simples do município do Senador Caneiro e muitos foi com o nosso plano de governo então, gente eu quero dizer para vocês eu sou o um pré-candidato a governador pela terceira via a terceira via tem vários partidos conosco e tem outro pré-candidato também que é Ronaldo Caeta nós não colocamos o nosso nome, nem eu, nem Ronaldo. E pode ser que venha ainda outros pré-candidatos. Pode ser que tenha novidade. Nós não colocamos o nosso nome para ficar negociando o serviço desse ou daquele, igual estão noticiando, que é para desestabilizar a terceira via. Porque hoje o que eles têm medo é da terceira via. Eles querem desestabilizar a terceira via. E a terceira via está decidido, Vai ter candidatura. PT e PMDB tem o acordo deles. Tem um candidato deles. Eles são bons candidatos. Mas a terceira via tem candidato. Está decidido. Não, vamos, não tem esse negócio de ficar negociando não. Não vim para a política. para ficar negociando cargo. Nós precisamos do poder para fazer a transformação como nós fizemos ali usamos o poder para transformar uma cidade para melhor para melhor e eu quero ter essa condição para transformar o nosso estado para melhor e vamos transformar nós temos conhecimento tem um grupo de pessoas de técnicos qualificados do próprio governo que são efetivos que há mais de seis meses Estamos está nos ajudando na elaboração de um plano de governo, mas o melhor, estudando a real situação, do Estado, área por área. Por isso que quando eu falo, eu falo com propriedade. Eles não têm o que questionar, porque os números nós temos nas mãos na segurança, na saúde, na educação. Nós sabemos que não estão sendo aplicados os 12% da educação e o que, da saúde, e o que, que eles estão fazendo, os artifícios que estão usando. Eu quero ver se você é chamar comigo. Eu quero ver se para a televisão falar assim, apresenta os nomes. Não tem coragem. Não tem coragem. Porque são covardes. Só agem na calada da noite. São perseguidores. É o que nós estamos vendo aí. Infiltrando em vários meios aí. Usando. Tribunal de Contas. Usando isso. Usando aquilo. Para pegar os prefeitos aí, pressionar. Isso está chegando ao fim, gente, no nosso Estado. Não adianta esse tipo de coisa. Só piora a situação cada dia mais deles. Só piora. E eu quero agradecer aqui a todos vocês. A você, Patrick, aos nossos amigos de Claros e aos partidos que vieram aqui. Todos vocês vieram aqui nos prestigiar, os vereadores, esse carinho aqui conosco, reafirmar esse compromisso. Aliás, aqui nessa região não é compromisso, não é uma obrigação. Eu como governador do estado de Goiás, nós temos candidatos ganhando as eleições e vamos trabalhar para isso. Nós temos um compromisso de resgatar essa região e colocar ela como ela devia estar há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, né? e também os outros. As outras regiões que estão ali também para trás, e são muitas, e são muitas regiões. Esse é o nosso compromisso. Mas acima de tudo, é com a lealdade aos companheiros, aos amigos, aqui não tem trairagem não tem bandidade. nós somos fiel aos nossos companheiros, aos nossos amigos, somos fiel aos nossos princípios. Quando a gente sofre um parâmetro e faz ali um plano de...